A ideia de desenhar os inscritos foi da Maria Risadas. Então, Maria Risadas, muito obrigado, um beijo enorme para você e eu te amo um monte. O inscrito que eu desenhei hoje é o Tomás e ele sempre curte e comenta as minhas fotos. Então, Tomás, muito, muito obrigado por sempre estar me acompanhando e por todo o carinho que você me dá, certo? Eu amo muito você. Hoje eu estou retornando ao meu passado. E escutando aquelas músicas mais antigas na vontade de abrir um lapso no tempo e ser engolido por toda essa minha nostalgia Deixa eu viver esse sonho louco que eu acreditei que jamais chegaria até mim e tornar o pôr do sol ainda mais púrpura e as canções mais românticas mesmo que todo esse romance que eu acreditei ser para sempre acabe por aqui porque na verdade Todos nós estamos vivendo um sonho louco que, a qualquer momento, a gente pode acordar. E olha pro relógio, a gente já não tem mais tempo nenhum para perder. Então, pega a minha mão e vamos sair voando por aí nessa terra do nunca que eu inventei. Afinal de contas, se eu tô aqui e você chegou até aqui, é porque nós somos inevitavelmente iguais buscando algo profundamente eterno que enche os nossos corações de vontade e a nossa mente de mais e mais sonhos. Eu quero poder ser eternizado, mesmo que na mente de algumas poucas pessoas. Eu quero poder trilhar uma vida toda com vocês ao meu lado, que possam contar sobre mim para os seus filhos e, quem sabe, para os seus netos. Que lembrem de mim e dessa geração de comunicadores e youtubers com um sorriso no rosto. E que de alguma forma eu posso ter feito qualquer dor que você sinta se tornar mais leve. Na verdade, esse é o conto de um menino chamado Otávio que não queria crescer. Que criou uma terra de monstros para ele. Se proclamou rei e jurou amar a todos. Para você poder ter a sua foto desenhada por mim E uma poesia escrita e dita ao acaso Basta você me seguir no Instagram E sempre curtir ou comentar as minhas fotos Eventualmente eu vou stalkear algum de vocês E eu vou desenhar alguém por aí, certo? Muito obrigada por assistirem esse vídeo até o fim Eu amo muito vocês, meus monstrinhos Até a próxima e falou!